O restaurante aqui já existe há 26 anos, já vai a caminhar para 27. Gosto de conservar as nossas origens, no Alentejo tem é uma gastronomia muito rica que se for explorada é muito interessante. Nós fazemos sempre as feiras de gastronomia do Crato e já há uns largos anos atrás nos foi facultado certas receitas que foram mesmo recolhidas nesse intuito de manter a tradição do Crato. É uma responsabilidade nossa trazermos ao de cima aquilo que realmente faz parte da história do Conselho, não é? que é mesmo oriundo do crato, é uma coisa que eu tenho pena, que talvez um bocadinho também por falta de tempo, eu não saber ao oh certo a essência da história, sei que isso remonta há muitos séculos, eu sei que ele está aliado à vida, agora eu não sei, de, não consigo, de, mas ainda tenho que aprofundar essa história. <tos> Essencialmente, o que todo o conventual tem, amêndoa, ovos e açúcar. É um doce pesado, mas sempre que ele seja bem confeccionado, ele tem que ficar úmido e fofinho.